Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje vamos fazer mais um vídeo que vocês têm me pedido sobre cinco dicas de poliglotas sobre como aprender outro idioma. Antes, deixa eu fazer uma coisa que vocês adoram. Leonardo falando russo. Fala aí. Я говорю на и сейчас я буду Que foi que tu falou? Olá, meu nome é Leonardo, como vocês já sabem um, Eu falo cinco línguas e agora eu vou dar um conselho para vocês Primeira dica então é não ter medo de errar Errar é o momento onde tu aprende a falar e o momento que tu vê é o que tu tava falando errado Então se tu tá conversando com uma pessoa e a pessoa te corrigir não é para ficar envergonhado e esse é o momento para tu aprender um, sim as coisas certas, como se fala e como se soa, assim uma maneira mais natural. Na verdade, aqui nos Estados Unidos ninguém vai te corrigir, né? É, talvez uh, vamos te aconselhar a falar de uma maneira melhor, mas não vão tipo, zoar com a cara e tal. Comigo nunca aconteceu, a não ser meus professores. Às vezes até tem que pedir para eles corrigirem. Então, é importante permitir errar, senão tu não vai aprender. Segunda dica, e como foi que o Leonardo aprendeu russo? É importante também ter regularidade. Então, o que significa? É, todos os dias praticar, nem que seja, tipo, 10 minutos que é o que eu faço do idioma que tu tá fazendo, ou tu tá aprendendo. Então, por exemplo, agora eu tô aprendendo russo, faz, acho que quase dois anos, e eu nunca parei, nunca. Então dois anos seguidos eu nunca parei Só foi um dia agora que me lembrei, no Natal Mas então em dois anos eu só parei um dia é, Então eu sempre assisto um vídeo no Youtube um, Pelo menos 10 minutos De vez em quando eu faço flashcards Mas não é todos os dias Mas o é importante é ter regularidade Porque senão tu vai acabar esquecendo Também se tu precisar dar uma pausa Para tipo refrescar a cabeça e tal Faz isso, é importante só que se puder, claro, não é necessário, mas seria bom se puder praticar um pouquinho só para não perder o vocabulário que tu aprendeu. É, quando ele fala que ele tá dois anos estudando, é sábados, domingos e feriados. Nos 365 dias do ano, é, é, chega, sei lá, domingo à noite nós estamos uma janta fora com amigos. Ele, ah, eu tenho que ir para casa e tenho que estudar uh, russo ainda. Ele estuda todo santo dia mesmo. Como ele disse, nesses dois anos, só um único dia ele ficou sem estudar. E eu aprendi inglês aqui me expondo, né? Uh, todo santo dia nós temos aula e é falar todo santo dia. É assim, é... errando e errando com constância <risos> e aprendendo com os erros também, né? Então, a terceira dica é ter exposição. Claro, por exemplo, se está aprendendo inglês e mora no Brasil, vai ser difícil ter exposição com o inglês, porque tu não mora num país que é falado em inglês. Mas tem como conseguir agora vem inglês, inclusive, a é gente pode superar. Tem como superar esse problema. Uh, dá para colocar, por exemplo, o celular em inglês, então tu vai sempre ver os aplicativos em inglês. Tu vai aprender, por exemplo, como se chama as configurações em inglês. Tu vai ver todos os aplicativos em inglês, e vai aprender vocabulário importante Outra coisa que dá para fazer também é assistir tipo vlog no YouTube, que é o que eu faço uh, É bom assistir vlog para estrangeiros, se tu não sabe muito, por exemplo, inglês E isso leva a quarta dica, que é fazer coisa que tu gosta Então, como eu disse, o vlog em inglês, por exemplo, é bom Porque tu vai ver como que as pessoas agem, vai aprender algumas gírias, inclusive Esse vocabulário assim, mais informal e também tu não vai estar aprendendo coisa chata, repetitiva. Uh, por exemplo, a gramática em russo é horrível, é difícil, é complicado. Eu não gosto, então eu uh, aprendi tipo básico, e eu não aprendi as partes mais complexas, tipo um, como formar frases usando aspectos e não sei mais o que que tem em russo. As pessoas me entendem. E porque é importante então fazer coisa que tu gosta Eu não gosto de gramática, bem, eu vou aprender o que eu preciso E eu vou dar mais atenção para tipo vocabulário, que na minha opinião é muito mais importante E vocabulário é mais divertido de aprender Mas gramática é importante saber também, né? É, gramática é importante, por isso é o que eu disse, eu só aprendi o básico Eu não aprendi as coisas que, tipo, precisa saber se eu estivesse na faculdade para aprender russo Daí sim, eu iria precisar aprender a gramática russa Mas como eu não tô em faculdade nenhuma, tô aprendendo por conta própria Eu só decidi aprender um pouquinho só da gramática, No necessário É tipo mesócrise em português, se tu não é o Temer e não vai falar mesócrise Mencioná-la aí na primeira oportunidade Talvez não te faça falta aprender, embora seja bom aí. Uma coisa que as pessoas às vezes me falam lá no Instagram, arroba lareslugares, é eu estudo, estudo, estudo e parece que eu não tô progredindo. Tu tá progredindo, não se preocupa com o tempo. E outra, Léo, não sei se contigo é assim também, mas eu num dia eu acho que eu tô bem, no outro dia parece que eu esqueci tudo que eu estudei. E no outro dia eu tô mais ou menos e é assim, não é uma coisa linear. Contigo também é assim? Sim, é. E outra coisa também que eu acho importante é tipo gravar um pouquinho. E tu falando o idioma que tá aprendendo. Então, por exemplo, bem no início, quando eu tava aprendendo russo, eu comecei a gravar. E vendo agora, depois de dois anos, eu não, nunca tinha parado pra pensar que eu melhorei em russo, mas vendo como eu falava, falava assim, com.. sem sentido nenhum. E eu tava sempre assim, travando, não conseguia falar direito. Eu consigo ver que eu melhorei, mas se eu não tivesse gravado, eu não iria ver que eu que tinha melhorado. Simplesmente não ia ter não ia saber disso. Então é isso, a última dica é não se preocupar com o tempo que tá levando Continue estudando que tu tá aprendendo sim Uma hora tu vai perceber que tu sabe coisas que tu não imaginava que tu sabia E outras coisas também que é extremamente bom é Por exemplo, agora eu tô tendo aula de russo com o meu professor Então eu só falo em russo e tem alguns momentos que eu lembro de palavras em russo que eu nem me lembrava que eu sabia. Então, uh, só vem na minha cabeça, não sei como, mas simplesmente vem na minha cabeça e eu falo. Isso é muito bom porque uh, consigo ver que realmente eu sei o russo e eu consigo falar, consigo me virar. Então, quando acontece uma... Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo deixa o like e se quiser mais vídeos assim comenta aí embaixo e comentem quais línguas vocês estão aprendendo. Qual que você achou mais difícil até agora? O seu. É? é? Até mais, tchau tchau. Tchau. Essa é justamente a gramática, que eu tinha dito que eu tava aprendendo básico do básico, né? Mas ó, eu leio e respondo algumas coisas.